O exercício que eu vou passar é o seguinte, é um exercício que você vai fazer perna direita à frente, esquerda atrás. Você vai posicionar ambas as mãos atrás da sua cabeça, assim, isso mesmo. Agora você vai projetar o peitoral à frente, projeta, contrai o seu abdômen, Colocou a mãozinha atrás, vai descer lentamente o máximo que você puder. Isso, sem curvar as costas. Isso, agora volta à posição inicial. Mais uma vez, vai descer o máximo que puder e volta à posição inicial. Mudou a perna, foi com a perna oposta, ficou na posição, desceu, isso, o máximo que puder, volta à posição inicial. Mais uma vez, desceu o máximo que puder e volta à posição inicial. Esse exercício é para fazer com calma, não há necessidade de fazer correndo. Você coloca um reloginho, coloca ali o um marcador, põe dois minutos, tendo a autorização do seu médico, você pode fazer atividade física. Aí você colocou ali dois minutos. Em dois minutos, você vai fazer o seguinte, vai contar quantas vezes você conseguiu fazer esse movimento. Ó, Um, aí você sobe, desce, dois, aí você sobe. Isso aí vamos a três, aí você sobe, ok. Vai virar o lado, vai colocar, agora a perna esquerda à frente, direita atrás e vai descer. Um, isso, sobe. Aí você vai para dois, dois. Perfeito. Volta, aí você vai para três. Isso, bem devagar, com calma. Isso daqui são dicas de treinamento para quem está iniciando, para quem quer fazer o exercício certo. Ó, Vai sentir o abdômen sendo bem trabalhado, tá? Vamos a um próximo. Esse próximo exercício é o seguinte, pegar bem essa parte de baixo. Se você tiver caneleira na sua casa, você pode utilizar. Tem caneleira? Pode utilizar. Como é que é feito? Ele é bem simples. Perna esquerda à frente, direita um pouquinho mais atrás. Vai colocar a mãozinha aqui atrás, nada de entrelaçar e puxar a cabeça, você não vai puxar a sua cabeça. Só vai colocar a mãozinha aqui atrás e vai fazer o seguinte: ó, um, volta, dois, volta, três, volta, quatro. Volta. Entendeu? Pegou, voltou. Vai mudar o lado, vai fazer a mesma coisa. Equilíbrio e 1. Um, volta. 2. Volta. 3. Volta. 4. Volta. Vou mais uma. 5. Volta. Esse exercício, além de você trabalhar seus ombros, vai trabalhar suas costas, abdômen, lombar, vai trabalhar suas coxas, alongar a musculatura do glúteo e o principal, vai trabalhar o músculo transverso do seu abdômen. Esse músculo aqui, esse músculo aqui, você vai estar trabalhando, fazendo esse exercício. Mas não acabou não. Vamos a mais um exercício? Esse exercício é o seguinte, esse eu considero um exercício tranquilo de se fazer, porém é bem cansativo. Por quê? Presta atenção, você vai ficar com os pés paralelos, assim, pronto. A perna direita, você vai fazer o seguinte, jogar ela atrás, jogou, dessa forma, joga aí comigo, isso, posicionou. Agora, você vai vir com a perna à frente e volta, à frente e volta. À frente e volta pegou vamos lá 4 volta 5 volta 6 contra abdômen 7 contra abdômen 8, contrai o abdômen, 9, contrai o abdômen, mudou, agora é a perna oposta, é a esquerda, a mesma coisa, de trás ela vai lá na frente, 1, um. não é fazer um chute jogado não, você vai tentar levar a perna o mais à frente que puder, 2, vamos lá, contrai o abdômen, 3, 4, isso, 5, vamos lá, 6, isso, 7, isso, 8, uma hora, 9. Vou fazer 10. Vamos fazer 10. 10, pronto. Esse exercício ele é fácil, mas ao mesmo tempo que ele é fácil, ele torna-se um pouquinho complicado. Por quê? Quando você faz esse movimento, tirar a perna de trás e vir à frente, você tem que ter equilíbrio. Então, o importante é que você trabalhe muito o equilíbrio. Tendo o equilíbrio, automaticamente você vai conseguir fazer vários outros exercícios unilaterais, são exercícios que só utilizam um lado do corpo, simples, fácil e objetivo. Vamos ao próximo? O outro exercício que eu vou passar aqui, ele é o seguinte, você vai abrir as suas pernas assim, como eu abri, abre, ficar até aqui para você visualizar melhor, abriu as pernas, ok? Você vai fazer o seguinte, preste atenção. Mãozinha atrás, flexiona só um pouco o joelho direito, gira, volta. Posição inicial, flexiona o joelho esquerdo, gira para o lado esquerdo, volta. Direito, para, gira, volta. Esquerdo. Isso! E aí quem já tiver velocidade pode fazer assim, ó, como eu estou fazendo direto. Esse treinamento ele vai ajudar não só aos músculos internos da sua coxa, como também irão ajudar a trabalhar a linha da cintura e te proporcionando ainda mais firmeza nos músculos. Gostou dessas dicas de treinamento?